Pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai ter, né? É só carro de rali, novos modos de corrida de rali, fogo saindo do escapamento não, oh, Esse fogaréu que tá saindo do escapamento aí, tá bem diferente, eu achei bacana Será que vai ter só nesse modo de rali ou, ou será que tem alguma peça nova que coloca no carro? Olha só, será que vai ter alguma peça nova e tem um controle de largada também tem um modo de controle de largada aí que eu vou ver se dá pra gente ver no outro trecho de vídeo. Ou se a gente acha alguma coisa no YouTube. Achei interessante isso aí. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa revelação. Realmente, cara, vai ser uma expansão de rally. E o evento sazonal é de rally também. E só vai ter carro de rally, tá? Quem tá esperando algum carro moderno atual, esqueça. Data de lançamento, 29 de março. Tem uma gameplay aqui com essa F-150 elétrica, mano. Vamos ver o que ela vai aprontar aqui. Ainda bem que a gente vai ter tudo traduzido, né? Será que isso aqui deve ser aquele tipo Super set, né? Olha só, tem alguns, alguns trailers aqui esperando, né? Alguma coisa. Olha lá, dá pra ver ali o LC no, no conta giro do carro, que é o controle de largada. Tá ativo nesse carro aí. Agora eu não sei se, se isso vai estar disponível apenas para os carros da, da DLC, né? Ou, ou, ou só o mapa da DLC também, que parece muito com o México, né? Parece que esse local de rally aqui é no México. Não é igual o Horizon 4, que a, aquela ilha né, da... Uh, Horizon 4 não, foi Horizon 3, que teve aquela ilha lá da neve. Isso aqui é um evento de exibição. Deve ser chegando até o evento, né? Não é que nem o Horizon 3, né? Que tem a ilha de gelo lá, que é totalmente diferente do mapa, né? Já aqui, é bem parecido. É, é idêntico, né? A gente tá no México aqui, né? Eu acho que o nome da ilha aqui, eu esqueci de olhar, mas parece que é uma ilha que tem no México, tá? Essa DLC aqui. Então é por isso que é bem parecido. Teve até o pessoal comentando no chat que é que é um Super set, é, do um Event Lab... De DLC né, zoando Mas parece ser legal mano Mano, repara o tanto de fogo Que tá saindo desse escapamento cara Olha isso Olha lá, ele ativou o TCR E o LC, que é o controle de, de largada né Ao mesmo tempo na hora da largada do carro Se tiver isso na no, Na largada de corridas normais Vai ser interessante Aquilo ali, aqueles indicadores ali no velocímetro do carro, geralmente fica lá nas assistências, né? Que nem o ABS e o TCR, né? E aquele LC, eu acho que ele foi colocado lá também. A gente tá fazendo um react, né? A gente não viu todas as informações. Então, a gente tá tirando conclusões aqui. Quem quiser acompanhar nossas lives lá da Twitch, sempre que, quando rola esses eventos, a gente acompanha junto. Muito interessante isso aí, tá? E eu acho que se tivesse a opção de desse controle de largada e a pessoa quiser aproveitar isso aí no modo online, vai ser interessante. Agora eu tô curioso para ver se esse carro saindo esse fogaréu no escapamento aí só vai estar disponível para carros específicos, né? Mas eu vi um Porsche do o Porsche 911 Que é... Eu esqueci o nome dele, cara O Savannah, eu acho Ele apareceu no clipe saindo muita faísca Eu acho que deve ser alguma peça Que você coloca no carro, né Eu acho que o, o cara na apresentação Ele mostrou colocando uma peça É, realmente Eu acredito que você vai colocar uma peça No seu carro E vai sair esse fogo aí, cara Muito da hora Só que eu não sei se vai estar disponível dia 29, né, que é a data de lançamento, ou já na, na, na terça-feira eu acho que já vai estar disponível a atualização dos eventos sazonais, né, a gente tá num update de rally também no evento sazonal, então se você tá esperando algum carro interessante aí pode esquecer, porque só vai vir carro de rali aqueles bugs, caminhonete eu sinceramente não sou muito fã desses carros Seria interessante, imagina aí, se viesse pra gente uma Lamborghini, algo parecido, né? Aquelas Lamborghini Porsche de Rally moderno. Ia ser mais interessante, né? Mas deixa nos comentários o que, que você tá achando, se você tá empolgado com essa DLC. Eu achei interessante, eu acho que vai ser bacana. Mano, realmente essa expansão ela é localizada no México mesmo por isso que a gente percebe que a vegetação o clima é bem parecido o nome dessa expansão é Serra Nueva, acredito que é assim que pronuncia e pelo que eu vi você vai se juntar a três equipes e cada uma dessas equipes vai ter uma categoria diferente eu acho que vai ter aquela corrida mista que é a corrida de rally e assalto a corrida de cross country e aquela corrida full rally só na terra pelo que eu vi a gente vai ter que enfrentar uma série de corridas vai ter algumas corridas que a gente vai ter que fazer. E em cada uma dessas categorias vai ter um líder. Bacana, um, um modo rivais estilo Horizon 1, né? Aí a gente vai ter que enfrentar esse líder de cada categoria. Aí são três categorias, né? E no final vai ter a corrida que é a Golias, que é a maior corrida, a maior pista desse mapa, dessa expansão. Pelo menos eles estão trazendo uma coisa que a gente gosta, né? Que é enfrentar um chefão de alguma categoria e aqui vai ser categoria de rally. Eles mostraram vários carros interessantes para a gente, mas eu acredito que quando chegar aquele modo online o pessoal só vai correr com aqueles carros apelões, né, que nem aquele Jimmy, aquele Toyota antigo e os Rúnicos que eles estão mostrando aqui no clipe. Esses carros a galera vai deixar de lado, menos as caminhonetes nas corridas de cross, né, lá é mais interessante. Mas deixe nos comentários o que você acha dessa ideia dos desenvolvedores trazer uma expansão de Rally para a gente. Eu vi que a galera estava pedindo algo mais real. né? Nada de ficção. Que nem Lego. Hot Wheels que a gente já teve agora. Então a gente está tendo algo mais real. Então aproveita e deixa aí nos comentários o que, que você achou dessa ideia. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.